Vamos é a malta do aço, vamos aqui com o nosso amigo Gil, hoje é o meu driver e eu obteci-me Ferreiro Rocha, Tem alguma é uma coisa ou não? Só whisky para cima. É lá, é lá, <risos> Bá, estás me metá bruta. Malta do aço, o que é que a gente tem para fazer hoje? Hoje vamos novamente à JP Auto Paint, mas tivemos de, ir, de irmos deixar o nem né? vamos buscar o Del Sol. O nosso amigo Juliano já me mandou umas fotozinhas, já me mandou uns vídeos dos processos e o carro, digamos, Assim ainda não vê ao vivo, vou ver agora ao vivo, tal como vocês, vamos ver todos pela primeira vez assim ao vivo. Uh, quer dizer, vocês vão ser, pela... Vo... ser pela filmagem e eu vai ser ao, ao vivo, mas pelas fotos está tá um trabalhinho à maneira e eu estou mesmo ansioso de ir ver o carro. O nosso amigo Juliano, o que é que ele fez na nossa ausência? Desmontou o carro todo. Aliás, a gente desmontámos umas coisas quando deixámos lá o carro, mas faltava desmontar a mala e mais algumas coisas, e ele desmontou, foi feita a pintura, Pá, tem ali uns pormenorzinhos que vocês já vão ver, muito fixe. Eu agora vou-vos deixar com algumas coisas que o amigo Juliano foi mandando, algumas fotos, olha um .gt, será um .gt. Um andar, não. não é? Não é? Não é? Um motivo, não um cifra é? Não é? Não é? Por <risos> ser que a malta não gosta das de 10 claro, a 50 a 50 por... <risos> ah, Eu vou vou-vos deixar agora com umas fotos e uns vídeos que o amigo Juliano me mandou do processo em si, de algumas coisas que ele fez para vocês verem o homem a trabalhar e a alguns passos da pintura e depois vamos ver ali o carro ao vivo. Vai. vai! Fiquem por aí, curtam só o trabalhinho do amigo Juliano. E agora vamos ver o resultado, logo a seguir, logo a seguir, vá, fique por aí! Mano, essa é só para nós. Tudo desmontado, como deve ser, naquele padrão que o cliente merece. Capa, ó, lacadinho, coisa mais linda do mundo. Uh! já estamos aqui à porta da de, de AutoPaint eu, eu já vi, eu já vi não posso ser mentiroso que eu já vi e, já, e o Gil também, ou seja, a gente todos já viu o resultado, pelo menos menos eles, né, é. eles ainda não viram, e o resultado está aqui atrás, amigo Juliano, antes de eu mostrar o resultado ao pessoal, está bonito, ficou bonito. Ah, o branco que eu escolhi, ficou ficou, bem branco. e os pretos que eu disse, também ficou, ah, bateu ficou tudo certo, branco não, não e preto, branco certinho. e preto, agora pá, eu vou vos mostrar aqui, eu, e o amigo Juliano vem comigo, que é para é, explicar o que é que foi feito, mas Vai. vejam só aqui, esta peça. Oh, amigo Julian, assim matas-me do coração, assim matas-me do coração. Olhem só esta pecinha e temos uma novidade, que vocês não viram no outro episódio, que foi este lipo que deu alguma luta a montar, mas está cá. Oh, deu, a, de a dizer de Ele vinha com um rebordo com um maior, que teve que diminuir para ele encaixar perfeitamente, mas pronto, está aí o resultado. Está, olha, está mesmo, mesmo, Mudou top, top, top. Yeah. Mudou completamente. Olha, já não temos ferrugem aqui. Nada. Ah, já, não ferrugem. Tem, já não temos ferrugem aqui. Vocês se lembram que tínhamos uma ferrugem? Era aqui, tu estavas me a dizer que também tinha aqui atrás, isso, não é? Isso, exato. Foi desmontado o carro todo, todas essas peças. A tampa, o tejadilho, tudo pintado separado. Onde é, que, onde é que achaste assim mais ferrugem? Que a gente não, não, não tivesse visto. Ah, foi aqui dentro, tinha um ponto de ferrugem aqui. E aqui nas duas ilhargas tinha um ferrugem também. E dentro do capô. Dentro do capô estava então, tá bem feio, nós pintamos o capô por dentro. É, abre lá pra gente ver. Aí, olha só. Deixa também aqui um toquezinho. Sim. No vermelho, no branco. Sim. Oh, tá bom. Gil! É, tá top! Tá top, tá top, tá top! <risos> Desmontamos, lavamos a jantes, pintamos a jantes. É é isto? O, é isto? Com o P18. Não, não pode ser. Lá tá as é, tua, é, é, o Aqui tinha tudo podre. Postinho. Podre, não. ferrugem, né? Ferrugem. Ferrugem. Nós pintamos, mantivemos o, os autocolantes de origem. O pormenor, um pormenor, o pormenor manter aqui os autocolantes. Está tá muito as fixe. As dobradiças, depois nós demos um toque também, que era o que estava faltando. Ficou tá bem branquinho, tudo igual, o padrão do carro. Está muito top, tá muito lindo, Pintamos... Tá muito lindo. Ah, os, puxadores, os puxadores, as embaladeiras preto. aqui, não sei se vocês conseguem perceber, está aquele preço texturado. texturado, as embaladeiras também, e, aqui, e era aqui atrás, não é, era aqui em baixo, não é? E yeah, yeah. a gente agora já vai puxar o carro lá para fora para vocês verem com a luz, Conhecido. mas ficou espetacular, espetacular, está muito top. Thanks <laughs> for <laughs> Estás-me dizer que este branco é o branco mais branco não há, é o mais puro que existe. Branco puro. Portanto, quem a malta diz, Ah, o branco é o, é o máximo. Está é o máximo é o branco. branco puro, <risos> não tem mistura nenhuma. Não, não tem há. É um outro pigmento. É só não, o branco. É, não é o chamado Championship White, que a malta fala, fala muito que se mete nos ondas. Aliás, o Gil é que disse logo para a gente meter esse Championship White. É. Mas não, é o, é, este é o branco Yuri. É o branco é Yuri. Assim. Este é o branco Yuri. Agora aqui conseguimos ter uma perceção maior. Está mesmo branco branco branco branco e agora aqui a gente nota melhor os pretos Sim. olha lá a diferença tá mesmo top top top top ficou bem o lipo Gil? Ou, ou, ou gostavas mais do outro do, não, do VTI mesmo gosto este está, está mais isto, não tá olha Gil dava, assim dava uma foto de capa pá contigo aí e não vou, <risos> vou te meter na capa vou, lá. vou te meter na, na capa obrigadão pá tá um trabalhinho espetacular diz-me uma coisa vamos vamos ter que fazer um preço para a malta que vier cá, do meu, do, meu, do meu canal. Certo. Tu tinhas dito que os valores para este, para este carro rondavam mais ou menos quanto? Num carro destes, vá, três portas. De mil a mil euros. Vamos fazer uma promoção. Ah. Que é que, Diz-me tu, quem vier aqui agora, após esta pintura, ah. fazes quê? 5%, 2%, 7% de desconto. Eu dou um... <risos> brinde, um presente especial para todo cliente seu que vier aí falar que é. É? Combinado? Que é combinado? seguidor teu. Sim, combinado? Sim, sim, sim, sim combinado. Está dito. Está dito, está feito. Val branco, preto, amarelo... Qualquer um que vier, <risos> só fala que vem em nome do Yuri, vai ter uma atenção especial. É, combinado. Repeta outra vez a Malta, onde é que isto fica? Para a gente... É, na Rua do Lameiro, número 1, Armazém 1, Alcabideste, Cascais. Pintura, pá, não vos posso mostrar, ou melhor, não vos posso falar melhor se não mostrar, não é? assim as imagens, né? É? porque pode dizer mil e uma coisas é. e depois ser blá blá blá mas pá, se mostrares, está, most... se mostrar, está tá aqui, o homem teve atenção, pormenores, maxilas, por dentro também desta motoquezinha um ali sim, por dentro sim. diversos pormenores aqui, pá, vocês veem aqui, borrachas, não está nada pintado Tá. Tudo feito mesmo top, top, top, nós. né? Tudo como se fosse para Está mesmo top, top, top. Não há marcas de nada. Está mesmo top. Todas as moças foram tiradas com aquela técnica. que a gente tá que vocês viram no primeiro vídeo. É, a tá técnica que do uma ficar vídeo. Carregando em betume essas coisas a gente prefere ficar levantar, direitinho de deixar de direitinho de para depois corrigir o mínimo possível aí colocando um, o <risos> um mínimo yeah. de material no carro. Pá, olha, se faz uma coisa. Hoje está um bom dia para andar assim. Tá. Hoje está um bom dia para andar para de cabrio. Pá, mais uma vez obrigadão aqui à JP Auto Autopend, o trabalho está espetacular, vou deixar na descrição o link do homem, Instagram, Facebook, telefone, o que ele quiser que eu coloque, eu coloco, Faz, se vocês estiverem aqui na zona ou mesmo sejam longe, eu sou da Margem Sul e trouxe o carro, não há problema nenhum, é isso aí. Pá, ficam com um serviço assim, topzão, seja qual for o vosso carro. Combinado à promoção, hein? Valeu! Está combinada a tá promoção? Está feito! Tá tá grande abraço, ó Gil! aí, um grande abraço. Ah. <risos> Amigo Juliano, antes de irmos embora, faltava aqui um pormenor! Cereja é. do bolo? Claro! É. faltava aqui os logotipos! O que é que a gente tem que fazer agora aqui? Olha, assim, tirar aqui, se eu conseguir chegar lá... Aí, agora aquela parte do meu antes de trás, estragava já o vídeo todo! Ah! Tá. Aí sim! Isto é que dá mais medo! "...tá..." ai ai ai ai ai ai ai op. ai ai ai ai ai aí está é tá bom num mês se vi que RX é um VTI e é e deu sol e hoje até está sol uh. Hã? agora sim está prontinho Gil, vamos desfilar? Está muito frio. <risos> aqui na zona de cinta está sempre frio. Está feito, agora sim. Obrigado, mais <risos> uma vez. <risos> é Até ficas para o meio dos olhos. Estás <risos> muito <risos> louco. Esca, que eu Estou